Você topa participar e ganhar até 100 reais? Meu nome é Mauro Barbosa. Eu sou a Karina Karachés. Nós somos do canal Funizando, Funizando. E nós estamos aqui em São Paulo para tentar ajudar as pessoas que estão tendo que sair nas ruas para trabalhar. É verdade, né? A gente nem todo mundo tem a opção de trabalhar de casa, trabalhar home office, com conforto da sua casa. Então nós vamos achar algumas pessoas que estão nas ruas trabalhando e fazer cinco perguntinhas bem básicas. Onde elas podem ganhar até 100 reais. Pá, tudo para tentar ajudar as pessoas que estão trabalhando nessa pandemia e estão precisando de uma ajuda. Você topa participar, ganhar até 100 reais? Pode ser. Pode ser? Então é, é, é o seguinte: eu vou fazer cinco perguntas para você. São perguntas simples, são perguntas fáceis. E conforme você vai acertando, cada pergunta vale 10 reais. Certo. Se você acertar cinco perguntas, você leva 100 reais. Mas fica tranquilo, caso você não acerte. Por exemplo, se você não acerte uma, você fica com os 40 reais garantido, se acertar só quatro. Tá. Pode fazer? Vamos Vamos fazer. Quantos sapatos existem sete pares? Quantos sapatos? Isso. Em sete pares? Hum. 14? Boa. Certo. Já tem 10 reais. Já tem 10 reais. É, outra pergunta, esse dinheiro vai ajudar você, as suas vendas aí? Cara. Seja bem-vindo, acho. Tá certo. Quanto que é 35% de 100 reais? 35? É. É. 20, 30, 35, 35. Exatamente. Ah, mas aí também é fácil, né? A gente <risos> trabalha com, <risos> com conta. Assim. É, tem que fazer 10 Eu vou, vou ter que né? dificultar mais um pouco. Vamos lá. Vamos lá. É, quantos centímetros tem um metro? Quantos centímetros? Isso. 100 centímetros correto, nossa, tá, ó, tá quase chegando no 100, já tem 30 aí é, em que cidade é localizado o muro de Berlim? de Berlim exato, tá, tá, tá fácil demais, tá fácil demais, <risos> não, eu vou ter que mudar essas perguntas, não tem como já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? eu tô indignado, eu tô indignado ah! Ah! vamos lá, segundo a maioria dos brasileiros e lógico, pra, pra mim também, quem que inventou o avião? A maioria santo do mono! Agora bem. tem que pagar, né? É, <risos> Aí você segue lá, é funizando o canal punizando isso. Tamba não, não tem, não tem nem pegadinha não. Não tem. <risos> punizando certo. isso.